Olá! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Kena Kiarame Brasil. Nesta aula, nós vamos conversar sobre a locomoção dos animais. A maior parte dos seres vivos se locomove por diversas razões, como, por exemplo, a procura de um parceiro para a reprodução, a procura de alimento ou até mesmo a procura de território livre de competição. Existem várias formas de locomoção e alguns animais utilizam mais de uma. Um exemplo somos nós, os seres humanos, pois nós podemos rastejar, nadar, pular, andar e correr. A primeira forma de locomoção que eu vou mostrar para vocês é a de nadar. Nadar é a ação de se locomover através de movimentos efetuados em meio líquido. Exemplos de animais que nadam são os golfinhos, as tartarugas e os tubarões. O nosso segundo exemplo de forma de locomoção é o voar. Voar é quando você se sustenta ou move-se no ar por meio de asas. Exemplos de animais que voam são as aves, os insetos e o morcego, que é um mamífero voador. Para o terceiro exemplo de forma de locomoção, eu tenho o rastejar, que é a ação de locomover-se com o corpo colado em uma superfície. Exemplos de animais que rastejam para se locomover são as minhocas, as cobras e os caracóis. O quarto exemplo de locomoção é o saltar. Saltar é a ação de levar o corpo do chão utilizando o impulso dos membros inferiores. Exemplos de animais que se locomovem saltando são os sapos, rãs e as pulgas. E para o nosso último exemplo, para encerrarmos essa aula, nós vamos ver o andar e correr, que são as ações de locomover-se utilizando os membros inferiores. Exemplos de animais que andam e correm são os seres humanos, os cachorros e os gatos. Com esse exemplo, eu encerro a nossa aula e até a próxima!